Fala aí galera, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no canal Sobre esse jogaço, sobre esse Flamengo e Corinthians Que se enfrentarão na Neoquímica Arena, lá no estádio do Corinthians A partir de amanhã já começa as quartas de final da Copa Libertadores Que jogaço, hein, gente? É o um clássico mesmo, a rivalidade é grande entre eles lá, né? Duas grandes escolas, né? Grandes escolas assim, né? É, escolas de futebol, né? É, dois grandes times, duas camisas pesadas, dois times campeões mundiais como Corinthians e Flamengo, dois, dois campeões nacionais que coisa, hein? Não dá, não, dá pra, não dá mais pra pedir que isso, né? Mas é um jogaço, é só um jogaço mesmo, né? E é isso. É. Os comentários vão debater sobre esse jogo, né, que acontecerá a partir de amanhã, né, a partir das, das 8 e meia da noite. Jogo da ida não, na Naquimica Arena. O Flamengo vai com tudo aí a decisão, vai com tudo aí pra, as quartas de final da Copa Libertadores. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like... Ativa a notificação para você não perder nada, tá bom? Quero dar os créditos para a ESPN, link na descrição do vídeo. Vamos para o vídeo. Falar de Corinthians e Flamengo, William Tavares, Zé Elias, bom dia amigos. Bom dia, Abel, bom dia, Breler, professor Celson Zelti, você fã de esportes que acompanha o futebol 360, sim, já nesse clima de Libertadores da América, semana que já começa a decisiva e amanhã, você viu aí, quarta-feira a gente vai transmitir, hein, Palmeiras e Atlético Mineiro, Atlético Mineiro e Palmeiras e amanhã já teremos aqui o clássico das duas maiores torcidas do país, mata-mata de Libertadores da América, tem Corinthians e Flamengo e o pessoal que fica roubando... Comentarista aqui pros outros programas, pro F90. Agora eu roubei o comentarista do F90, viu, Abel? Agora é nossa vez, demos o troco. O Zé Elias tá aqui com a gente. Tudo Ele bem, acha que, é? que se Tudo redime bom, por William. isso. Um <risos> pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Boa tarde. É, boa... Ó, já ia falar boa tarde, né? É o costume. Bom dia, William. Bom dia, bom dia a todos que estão nos assistindo. Meu querido Abel. Breler, Caco, é, é, meu querido amigo, irmão, professor e conselheiro, né, Celso? Tô, ó, ó, Celso, tô lembrando aqui da época de Copa do Mundo, meu Celso, que nós entrávamos às oito e só saía quando Deus queria ali do E até, do até ar, agora, viu? até agora, é, não é. chegou o bolinho de bacalhau, hein, Zé? Não, ah, é verdade. É verdade oito <risos> é anos, não tem hein? Vai demorar. <risos> Ah, mas é que o bacalhau tá em falta, mas não tem problema. Daqui a Como, oito anos faltando bacalhau? É, um, é, um, é, não, é que estão criando, né? Tem que pegar <risos> tá ali o, o, as ovas, tudo. Mas é um prazer tê-los aqui e participar do programa com vocês e rever meus grandes amigos. É um prazer enorme mesmo. Zé Elias tá em casa, né? Aqui na Neoquímica Arena, super bem recebido, Só, só passou. todo mundo. Posso só pedir uma... Fala. Ô, Abel, você me desculpa, Abel, seu, seu, eu só vou pedir uma coisa, se você puder, uma coisinha apenas, pedir para o professor Celso Zelt é, é cantar Sidney Magal. É, é, ele final canta do melhor programa. do que o Sidney Magal. No final do programa ele vai cantar, já Sem tá dúvida. prometido aqui. E ele quer com aquela parte center. fazer assim, vamos? Eu sei que o Zé gosta. É, 11,58. É, 11, vai, vai ter que dançar um pouquinho também. Aliás, 10,58, 10,59. Antes da passagem para o Sport Center, o professor vai cantar. Eu vou ficar aqui para ver isso. Eu, Ô, gost... amigo. eu gostaria de ouvir de vocês aí sobre a preparação clima desses dois times de Flamengo e Corinthians depois de vitória no final de semana. E, e já esquentando um pouco e sentindo o que vai acontecer amanhã aí, pelo que eu estou vendo, como sempre um tapete, o gramado do Corinthians, né Zé? É, Abel, o, o, o pessoal aqui já. Nós chegamos aqui, eram no, era nove. nove acho é, que era nove, um pouquinho nove, antes. É, dez é, para as nove. É, é, é? nove mais ou menos. Nós estamos aqui observando o trabalho do pessoal de campo. É, eles estão repondo, né? Onde tem um, alguns, alguns, alguns tuchos, vamos dizer assim, de grama que estão faltando. É, é, eles costumam fazer aquela furação por causa da, da, da, da. Como é que fala aqui? Da água que da a gente irrigação, da irrigação. Porque, aliás, nós quase, quase pegou a gente. É, nós quase tomamos um banho aqui e estão cuidando bastante do estádio o fora do, do o entorno ao estádio também, né, limpando as, as cadeiras tem a, o pessoal aqui é, que, que está separando a área da torcida do Flamengo, conversando com o pessoal responsável aqui da arena, são 4 mil torcedores do Flamengo que irão entrar aqui no, no estádio, né, para assistir o jogo é, conversando também com o Kiko com, com o Niltinho, né, que são as pessoas responsáveis aqui da, da, da segurança do, do estádio, que são meus amigos o jogo promete, viu Jogo promete, o clima aqui é clima de Copa do Mundo, foram essas as palavras dos dois responsáveis aqui do Corinthians e como está sendo tratado esse jogo é, contra o Flamengo. Ô Zé, o que, é que o final de semana mostrou pra gente com relação a esse jogo de amanhã, hein? Algumas dúvidas e algumas certezas, Vamos né? Lá. As dúvidas são em relação ao Corinthians, qual é o meu campo, qual seria o meu campo, já que o Juliano jogou, né, o Maicon foi utilizado também, as, as, as trocas, né, no segundo tempo, do Queiroz, segurou o Cantígio, será que o Fábio Santos vai jogar, o Piton, a Zaga, o Balbuena com o Gil, Balbuena com o Rodrigo Mendes, a gente, a gente não sabe ainda, o Fagner vai jogar... É, 4-3-3, 4-2-3-1, como o Corinthians vai, vai, vai se colocar perante ao Flamengo né? Por conta da, do resultado, por conta daquilo que ele pode fazer, levar vantagem para o Rio Tem uma série de, de circunstâncias que nós vimos por conta da, das escalações né? A escalação do Corinthians demonstrou um Corinthians um pouco mais cauteloso Em relação a, a algumas posições e o Flamengo não, o Flamengo foi com o time em reserva, meteu 4x1 no, no, no, no Atlético Goianiense, chega com uma moral enorme, com os jogadores descansados para essa partida. É. Então, é mais ou menos isso, né? E o Vitor Pereira, vamos observar, vamos ver o que vai acontecer, vamos observar a recuperação dos jogadores, né? para a gente poder colocar aí o melhor Corinthians em campo contra o Flamengo. E é, é um jogo assim, William, é, eu costumo dizer, né? a gente escuta muito... São 26 anos como jogador e 12 como profissional de, de comunicação. É um jogo de 180 minutos. Ah, não brinca. Só que é o seguinte, esses 180 minutos, ele esse jogo pode ser decidido com 30 segundos de jogo. Pode ser decidido com 15 minutos de jogo. né Porque um gol pode condicionar muito o resultado, pode condicionar muito o comportamento da, das equipes. E, esse, e, esse, e essa, esse condicionamento, ele quebra as estratégias, ele quebra... É, é, toda a preparação que foi feita, então será um jogo muito interessante por conta da qualidade das duas equipes. Ah, falar com isso, sobre isso com você daqui a pouquinho, deixa eu passar pro estúdio lá pro Abelão, porque parece que a gente vai ouvir aí envolvidos aí nessa história, aí nesse clássico, né Abel? Exatamente, William, Vitor Pereira e Dorival Júnior, os técnicos de Corinthians e Flamengo, falando já sobre o confronto de amanhã aí na Neoquímica Arena. E, e para afrontar o Flamengo teremos que estar o nosso melhor nível Uh, não vamos com a intenção de fazer um jogo uh, especulativo. Vamos tentar fazer o nosso jogo. Tentar uh, tentar atacar com as nossas armas, com os nossos argumentos e tentar defender bem também. Sermos equilibrados e discutirmos eliminatória Cada jogo tem uma história, uma competição completamente diferente é, é, da que jogamos hoje. Uma competição próxima da que é, é, tanto Corinthians como nós fizemos no meio de semana. Mas eu não tenho dúvidas que a atmosfera do jogo vai ser outra, completamente diferente. Então, não, não esperemos o Corinthians do 2 a 0 do Atlético. E não esperemos só o Flamengo é, é, do primeiro tempo também do próprio Atlético. Esperemos um jogo complicado, difícil, porque se nos prepararmos dessa forma, talvez é, é, aumentemos as nossas possibilidades é, é, nessa primeira partida lá dentro. Tá aí os dois técnicos, o Dorival falando sobre um jogo muito diferente. O Vitor Pereira, me chamou a atenção do Vitor Pereira, dizendo que não vai especular que o Corinthians vai atacar. Dá para imaginar com toda essa ofensividade, com toda a qualidade técnica do Flamengo, o Corinthians mesmo jogando em casa, partindo para cima assim do Flamengo, professor? Acho que não tão partindo para cima, porque ele também falou em equilíbrio e se defender. Eu acho que o desafio do Corinthians é ser um Corinthians um tanto mais agressivo do que não tem sido, né? O Corinthians não agride os adversários. O Corinthians virou o primeiro turno em segundo lugar, o Corinthians conseguiu bons resultados, mas o Corinthians não é um time que agride. Pois é, por isso que eu pergunto, posso estar enganado, posso quebrar a cara, mas eu imagino o Corinthians, o Vitor Pereira, tentando travar o Flamengo. Antes de tudo. Travar, mais também saindo. Repito, posso estar enganado, mas eu imagino o Vitor Pereira pensando igual o Abel Ferreira ano passado, mesmo em casa, contra o Galo, lembra? Que foi pouco, que, mas que ele, o Abel... não, não daquela forma, não daquela forma. Mas assim, com mais preocupação defensiva do que saindo. Posso estar enganado, você Sim. pensa muito diferente? Então, eu, eu acho que a ordem tem que ser essa. Mas tem que sair. Não pode ficar esperando o mundo acabar em barranco. E a comparação com o Abel, o Abel tinha mais armas do que tem hoje o Vitor, o Vitor Pereira. Pois é. Em termos, em termos ofensivos. Né? Então, como lembrou o Zé, são dois jogos. Não pode botar tudo a perder do começo desse, desse primeiro jogo. Mas é aquela brincadeira do esquema guarda-chuva. né? O futebol é um guarda-chuva. A bola é deles a gente fecha, a bola é nós a gente abre. Então, mas tem que abrir. Que em algum momento tem que dizer presente. É o jogo em casa, a torcida vai cobrar isso, todo mundo vai cobrar isso, como a gente cobrou do Abel lá no Palmeiras naquela oportunidade contra o Galo. É ter o um equilíbrio entre as duas coisas. Se defender, não é só ficar atrás esperando o mundo acabar em barranco. Como, por exemplo, fez o Felipão né? contra o Flamengo. O problema não é o Felipão ter jogado daquele jeito, foram os riscos que o Felipão correu. O gol do Flamengo só não saiu por um acaso. Então o Corinthians também... Tem que pensar em se defender, mas não só em se defender, tem que mostrar presente no jogo, tem que dizer que está aqui. Porque senão vai ser muito frustrante, até porque o jogo do Rio se desenha com uma dificuldade até maior do que no jogo em São Paulo. Né? E eu estou errado quando eu afirmo aqui que é mais fácil a gente arriscar a escalação do Flamengo, que a é do Corinthians, Breler? Sim. Sim. É mais fácil do Flamengo, né? É, o Flamengo hoje é previsível, não previsível no mau sentido, mas pelo que tem jogado. Dorival encontrou a formação ideal, imagino que ele não vá fazer grandes modificações, nem mesmo o Vidal, que jogou como titular, imagino que ele deva manter João Gomes e Thiago Maia... Pelo menos para esse primeiro jogo. É um jogo o que Gomes, também... O Thiago Maia, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro... É, lá atrás, foi... Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Todo Luiz... Todo mundo que não joga, Santos do gol, gol, é isso? É, isso daí... Isso. É isso? Não, tem... então. não tem dúvida, não tem por que o Dorival mexer na escalação. Já no Corinthians, ali há dúvidas. Ali há... E aí eu até vou jogar essa pergunta para o Zé. O Zé que foi um exímio volante, não só um dos exímios volantes da história do Corinthians... Queria saber o que ele achou da, da atuação do Fausto Vera. Que... A, ansiosos, já a, Mariana estão... Mariano Spinelli, nossa Mariana senhora! Nossa. Tá aí, galera, esse foi o vídeo do canal, né? Pra falar sobre esse assunto, né? Sobre esse jogaço de Flamengo e Corinthians, né? Jogaço, né? Flamengo é um time muito forte, né? Vai entrar muito forte. E é um Flamengo que tá jogando muita bola, né? Depois da goleada contra o o Goiás no Maracanã por 4x1, o Flamengo tá bem confiante para essa partida, né? É, depois de golear o Tolima e que 7 sete a um Tolima no Maracanã, né? Foi um passeio né do, do Flamengo no Tolima, né? Foi um passeio mesmo. ser dois jogos nas oitavas de final. Mas eu acho que o Flamengo é favorito, sim, é favorito, né? O Flamengo é favorito, não é tão favorito, não é grande favorito, mas não. Eu acho, na minha opinião, é favorito, né? Todo mundo sabe aí. É, muita gente fala, aí, ah, o Flamengo é grande favorito. Não, não. Mas desde o Flamengo é aquele favorito? Não é, porque o Flamengo vai jogar com um time que tá jogando bola, né? Que é o Corinthians, está tá lá, lá, lá na segunda posição. Entendeu? Tá brigando pelo título. Então, Corinthians acabou aquele negócio, ah é, só tem nome esse time. Corinthians só tem, só tem nome. Acabou Hoje o corinthians está jogando bola Com o Vitor Pereira Entendeu? Ano passado o curso estava mal, né? Porque perdeu dois jogos contra o Flamengo E também deu bem Também estava muito mal também, né? Que, per que terminou Né? E acabou indo para a Sul-Americana, né? 2021, né? 2020 Então, o Flamengo tá bem confiante Está bem confiante E é difícil ganhar ali, né? Tomaram um, um, um empate ou uma vitória já tá bom, 2 a 0 já tá bom demais, né? Então o Flamengo vai ter ainda é um treino, ainda, né? Para treinar com o time, já treinou, né? Ontem treinou e hoje faz fará seu último treino. E hoje, né, viajará a. Viajará a São Paulo né? Vai enfrentar o Corinthians amanhã Terça-feira E é isso O é... que você acha? Quem ganha? Deixa aqui nos comentários Você acha que é Flamengo? Você acha que é Corinthians? Você acha que vai dar empate? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Eu conto com vocês Se inscreve no canal, deixa o like E ativa a notificação para você não perder nada Compartilha a galera É muito importante compartilhar a galera, tá bom? Valeu, fui!